E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez com você e aconteceu a maior jogada aí de todos no Magazine Luiz. Eu acredito que é a maior jogada do ano, né? A melhor coisa do ano no Magazine Luiz. Não é a entrada de mais sellers, não é a facilitação para vender. Fica comigo aí que a gente vai falar sobre ela. Quem já vendia no Magazine Luiza sabe né, que um dos problemas que a gente tinha lá dentro, e vamos ver como é que vai ficar, mas um dos problemas que a gente tinha lá dentro, era um repasse no fluxo. E um problema porque isso pesa o nosso capital de giro, né? pesa o capital de giro dos vendedores. Então, conforme, o que é um repasse no fluxo? né? Antes, tá? ainda existe essa modalidade tá bom, dentro do Magalu, como sempre ele está dando opção para as pessoas escolherem, mas antes a gente pagava uma comissão menor, era uma das menores comissões do mercado, pelo menos na minha categoria, só que se o cliente fizesse em 4, 5, 6 vezes, eu receberia em 4, 5, 6 vezes, certo? Eu lembro até hoje, num encontro do Magalu, que o Leandro abriu isso e a galera falou assim, vocês gostam disso, vocês não gostam? E a maioria do pessoal falou, preferia receber antecipado. Então o Magalu correu aí e soltou o repasse antecipado, tá? Então agora você consegue receber semanal, ou mensal no Magazine Luiza. A única coisa que você vai fazer aí você vai acessar aquela mesma telinha de antecipação que você acessava antes, né? E ali vai ter um botão de ativar. Clique em ativar. DS vai ter semana ou mês e embaixo vai ter veja a tabela de comissionamento. A comissão mudou um pouco, né? Por exemplo, eu tinha uma comissão de 11%, agora eu tenho uma comissão de 16%, mas para receber semanal. Então isso nem se compara, tá? É um é, e poder ofertar 12 vezes sem juros para o meu cliente. Eu comentei né, com os meus alunos do Auto Performance na aula ao vivo, a gente mostrei algumas coisas, mas qual que é o grande jogo, né? Se antes você ofertava 3, 4 vezes para o seu cliente do outro lado, agora você vai poder ofertar 12 vezes para o seu cliente. Então isso vai mudar muito. Aumenta o ticket médio, porque o seu cliente vai gastar mais, e também as suas vendas devem aumentar, porque você pega um número maior de pessoas que podem comprar. Principalmente quando a gente vai falar de tickets acima de 80 reais, por exemplo. Lembrando né, que tem várias categorias, subsídios aí de frete e promoções que eles fazem quando passa né, de 99. então já é uma prática a gente tentar cadastrar produtos mais altos dentro do Magazine Luiza. Então isso vai mudar o jogo, tá certo? Se você ainda não ativou, fica ligado, se você não tinha capital de giro para vender no Magazine Luiza, agora você tem capital de giro para vender no Magazine Luiza. Então bora, grande abraço pra você e tá liberado pra todo mundo. Vamos, vamos!